Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Edpo e eu vou fazer a apresentação do módulo 1 da nossa disciplina de fundamentos é, da web. Né? O nosso módulo 1, ele se chama Introdução à Web. Ele é dividido em três unidades. Né? A primeira unidade, a gente vai falar sobre redes e os protocolos de comunicação. Na segunda unidade, a gente vai falar sobre o que, que é a web, o que, que é a www, né? e dar uma ênfase ao conceito de hipertexto. E na unidade 3, a gente vai falar sobre as linguagens de marcação, é né? uma introdução à linguagem de marcação, e a ideia toda de estrutura versus aparência que acontece. Então, para a gente fazer uma pequena introdução sobre o que é a web, né? que é um serviço que acontece sobre a internet, a gente tem que falar primeiro né, o que, que é a internet, de onde surgiu a ideia de internet. então A internet ela surgiu lá nos no, no Estados Unidos com, com a criação da ARPANET. A ARPANET ela era uma rede que conectava é, órgãos de pesquisa com centros militares e do governo dos Estados Unidos para fazer a troca de informações por meio da ligação dos dispositivos computacionais na época. Né? E existem diversos serviços... Né, que até hoje acontecem, é, sob a internet. Então, por exemplo, existe a troca dos é, e-mails, serviços de telnet, que é a transferência de é, mensagens por meio da internet, o serviço de troca de arquivos, o SSH, que é o serviço seguro de, de troca de arquivos. É, o que é muito comum hoje em dia é, por exemplo, a, o VoIP, que é a voz sobre IP, né, que é a voz sobre a internet, então... É, muitos provedores de internet hoje em dia, como a Oi, por exemplo, a gente usa a internet por meio, a telefone por meio da internet, ah, os serviços de transferência de protocolos de arquivos e a WWW, que é a web, que é o, o que a gente conhece hoje em dia. O interessante é que é, em vários países do mundo é, a internet ela surgiu com essa mesma característica, essa característica de agrupamento de entidades de pesquisa geralmente universidades centros de pesquisa constituições do governo então por exemplo no Brasil a internet surgiu lá no estado de São Paulo né, na primeira fapesp é, foi uma embrião do que hoje é conhecido como a RNP que é a rede nacional de pesquisa então aí a gente mostra um, um mapa é, de como que era é, distribuída a RNP que surgia lá na, no ano de 1992, por exemplo. Então, vocês podem ver ali que a capacidade de conexão que existia lá em 1992 era daquela ordem ali de 390 por segundo. Ao longo do tempo, eu não vou mostrar todos os anos exatamente, mas ao longo do tempo ela foi crescendo, né, e ela está em uma capacidade, está um pouco maior do que tem no, no, no mapa da RNP hoje em dia, né? Esse, esse mapa de 2018. A capacidade de tráfego de informações, ela é um, um pouco maior do, do que a gente vê na, na apresentação. Mesmo com essas redes, como a Arpanet foi nos Estados Unidos, ou como a RNP que introduziu a ideia da internet, usar o um serviço de internet no, no país, Existem ainda os provedores comerciais. No Brasil, existem diversos provedores comerciais de internet. E todos eles têm essa mesma característica, né? De distribuição de conexão dos dispositivos aí pela, pela geografia toda do país. É, cada um desses pontos, por exemplo, que tem aqui no, no caso do mapa da RNP, é, cada capital, por exemplo, tem o que eles chamam de POP, né, que é um ponto de presença. Nesse POP, há distribuição, por exemplo, para diversos, no caso da RNP, para diversas universidades, e escolas, centros de pesquisa, órgãos do governo e tudo mais. Quem faz a, a, o gerenciamento e a organização, por exemplo, da internet no, no Brasil é o CGI, que é o Comitê Gestor de Internet no Brasil. Existem diversas tecnologias que tornam possível existir a internet no mundo, né? E a principal característica né, que torna essa rede global é a redundância. Né, e algumas outras arquiteturas e alguns é, protocolos que eu vou comentar mais à frente. Além, por exemplo, dos pontos de presença, também existem o que a gente chama de os pontos de interconexão, de troca de tráfego. Né? Então, como eu comentei, existem diversos, é, diversos provedores de internet que vão prover a internet comercialmente eu tenho o provedor, vocês devem ter o provedor de vocês, e ele também tem uma rede que, geralmente, pelo menos das grandes provedores, é bem mais distribuído, bem mais capilarizado do que esse que a gente vê, por exemplo, no caso da, da RMP. Né? É, e em várias das principais cidades brasileiras, existem os pontos de interconexão, é, os pontos de troca de tráfego que acontecem entre as, a, a, os provedores de internet, por exemplo. Eu trago aqui para vocês um, um, um mapa, dois mapas distintos, mais ou menos, é, de como que acontece a distribuição desses hosts de internet, né? desses equipamentos que estão conectados, dessas redes que estão interconectadas. Então, a gente tem que entender o seguinte, a web ou a internet nada mais é do que um agrupamento de redes. Né? E é daí que surge o nome web, né? que é... É teia em inglês, né? Que tem essa aparência de uma teia de aranha, né? que é um, um agrupamento aí de redes, né? Que se comunicam e tudo isso aí forma o que nós conhecemos como como a internet. Tá? Então, a internet, ela é esse agrupamento de redes. Tá? O que é uma, uma rede? Como que funciona? Né? O que que é tudo isso? Existe um padrão de rede é, conhecido como OSI é um padrão internacional de, de, de rede ele é um padrão ele é um padrão teórico né? ele é um padrão teórico de, de como que a gente pode organizar os protocolos como que os protocolos são organizados eles são organizados em sete camadas tá? a primeira a camada física a camada física é a que cuida da transmissão e repetição e, e, e recepção bruta dos sinais de internet, de acordo com o meio físico a qual ela está sendo disponibilizada. Né? Fibra ótica, par traçado, metálico, rádio, satélite, enfim. Né? Existe ali a segunda camada, que é chamada camada de enlace, que vai cuidar de detalhes sobre detecção e a organização dos dados que são trafegados por meio dessa camada física. A terceira camada, a camada de rede. Na camada de rede é onde é feito, é, onde existem os algoritmos e os protocolos que tratam do roteamento dos pacotes, que é um co conjunto de informações que vão trafegar entre essas redes que estão conectadas, né? essas diferentes redes que estão conectadas. A camada de transporte, ela vai oferecer um método para você garantir que exista a entrega desse dado de uma ponta até a outra ponta. A camada de sessão é aquela que vai ser responsável por fazer a negociação e a comunicação entre essas pontas que vão fazer o transporte, entre essas, esses dois pontos. Né? A sexta camada, camada de apresentação, é a que vai cuidar da formatação dos dados, a conversão de, de caracteres, qual é o tipo de código, compressão ou criptografia, quando existirem. Né? E a sétima camada é a camada é, de aplicação, que é a camada especialista. Na nossa disciplina, o nosso foco maior vai ser justamente nos protocolos que estão nessa camada de aplicação, né, que são os protocolos mais próximos é, é, do que nós trabalhamos. Né? Como os, os, o HTTP, por exemplo, que vai ser o, o principal protocolo que a gente vai é, trabalhar e falar sobre isso na, nas próximas aulas. Tá? O padrão OSE, ele é um padrão teórico, ele não é um padrão prático, de distribuição de redes e protocolo. O que é mais conhecido na prática e mais antigo até do que a, a criação do padrão LOS é o padrão TCP/IP. Aí eu trago ali para vocês um... um, um, um é, o padrão TCP/IP, por exemplo, ele tem quatro camadas, tem um conjunto de camadas diferente. Ele é, assume... A, que existe a conexão entre, as, entre os pontos, entre, entre dois pontos, então ele não trata de questões que, relacionadas às camadas físicas, às né? camadas de, é, de mais baixo nível, e aí é composta por diversos protocolos na prática, né? que são utilizados para diversos serviços. Eu deixei em ênfase aqui, por exemplo, o HTTP, que é o que a gente vai é, comentar na nossa aula. O que, que é o WWW, que é o World Wide Web, né? que é a Rede Mundial de Computadores, ou né? é um acrônimo para teia mundial, né? dessa ideia de web. Né? Existem, então, alguns conceitos que são importantes a gente tratar, que é a ideia de hipertexto, que hoje em dia a gente já não chama somente de hipertexto, mas de hipermídia. Né? É a ideia de que um elemento, que inicialmente era um texto, esse elemento, ele tem é, informações relacionadas a ele e ele está ligado a outros elementos. Tá? Como hoje em dia não é somente texto, nós podemos fazer essa ligação com qualquer tipo de mídia, uma imagem, um vídeo, então a gente chama de hipermídia. O outro é o HTTP. O HTTP é o protocolo né, de, de, de, é, da camada de apresentação né, que a gente utiliza para tratar questões de é, cliente-servidor, né, que é justamente a arquitetura inicial ali da, da, da, da internet. É a ideia de é, solicitar algo e ter uma resposta de um servidor. Então, ele vai tratar do protocolo de como que isso... Ele é o protocolo que trata de como tudo isso acontece. Nós temos aí os navegadores. Os navegadores são os aplicativos que são responsáveis por receber ou enviar as requisições do usuário, né? Nossa... E mostrar a resposta que é recebida aí do, do, do servidor da web. A gente tem a ideia da URI, que pode ser confundido com é, é, praticamente o que nós conhecemos como URL, né? mas o ele é um identificador de recursos da internet. Ele é uma composição de URL, que é o localizador dos recursos, e o RN, que é o que vai definir quais são, o, o que é o recurso que a gente está buscando por exemplo, se é uma página, se é um arquivo, se é um vídeo. Entendeu? E um outro elemento que a gente vai ver também na, no nosso módulo são as linguagens de marcação. mais efetivamente, ali no segundo módulo, a gente vai trabalhar bastante com HTML5. Né? É, mas aí existe já a, a linguagem de padrão de marcação, que é a SGML ela foi criada lá na década de 70, de 60, e ela é uma linguagem padrão de marcação. A HTML, ela foi criada é, a partir dessa linguagem geral de marcação, lá no final da década de 80, só voltar aqui, por Tim Binnersley. Eu esqueci de comentar, Tim Berners-Lee é o cara que é o criador da web. Então, ele criou o primeiro a, protocolo, HTTP, a primeira versão da linguagem HTML, o primeiro navegador e a primeira página que instruía né, como que a web foi criada. O HTML... Ele é uma linguagem baseada na linguagem de marcação geral. Tá? E lá em 96, foi criado então, a, o XML, que é, uma, é, é um perfil né, de X, de, de, de geral de marcação, do SGML, que dá algumas... É, ele é mais estrito, ele é mais restrito, ele dá algumas diretivas de como que as linguagens podem ser construídas a partir dela para fazer a troca de informações. Tá? Então, a gente costuma dizer que o HTML ele é uma versão ali do SGML, existem versões do HTML que são compatíveis, todas elas são compatíveis com com XML, né? e existem versões que são tipicamente atreladas ao, ao XML, como, por exemplo, o XHTML. Então, eu trago aqui para vocês um exemplo né, de um XML. XML é uma linguagem de marcação que trata de aspectos gerais, né? ela não é, é estrita para um para algo específico. Então aqui tem um exemplo né, de uma receita né? e como que esses elementos são descritos através de uma linguagem compatível com o XML. É né? uma receita de pão, por exemplo. Existem ali os elementos, os atributos que fazem parte desse elemento, é, os valores que cada um desses elementos possuem, tudo mais. Né? Uma, uma ideia de como que é, a gente pode utilizar uma linguagem para fazer a estrutura, para marcar a estrutura de algo que representa aquilo que a gente quer passar, aquela informação que a gente quer passar. Nesse caso aqui é uma receita. então no caso da web, a gente utiliza ali o HTML para fazer a marcação, para estruturar uma página, né, hoje em dia não só uma página, né, mas uma aplicação web que vai ser... É, vista por um navegador, por um dispositivo móvel, por exemplo, ou por outros sistemas e tudo mais. Né? Então, aqui eu trago um outro exemplo né, de uma, um pequeno trechinho do HTML. Qual é a diferença, então, é, do HTML? O HTML ele é um padrão que possui todos esses elementos que fazem parte lá do é, SGML, todos esses elementos, eles possuem uma semântica atribuída a ela. Né? Então, é, eu não posso deixar em aberto, como no caso da receita lá do, do XML. Eu preciso utilizar os elementos que estão previamente definidos no padrão. No nosso caso, na nossa disciplina, a gente vai trabalhar com HTML, 5 E que cada um desses elementos possuem regras atribuídas a quais são os atributos que ele pode possuir, quais são os valores que ele deve possuir, o que, que cada um desses elementos representa dentro de uma página HTML né, e tudo mais. Que é justamente o que a gente vai ver ali no módulo 2. No módulo e aí, aqui eu trago para vocês um histórico né, de, é, das linguagens de marcação, no caso do, né, do HTML. Né. A primeira versão ali do HTML foi liberada em 1991. Né. Existem diversas versões do HTML, inclu, incluindo a que a gente vai trabalhar, o HTML5, que foi finalizada a sua padronização em 2014 e já tem umas duas subversões do HTML5. Por um longo tempo, por 15 anos mais ou menos, 14, 15 anos, a gente sempre trabalhou com a versão 4 do HTML, ou a versão estrita, né, que é a versão baseada no XML, que é o XHTML. E é isso, pessoal. A gente vai comentar sobre as linguagens de marcação e folhas de estilo no módulo 2 da nossa disciplina.